quem fala com vocês é Thiago Tejas na trilha em mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é o vídeo que muita, mas muitas pessoas me perguntaram Bastante inscrito, bastante seguidor lá no Instagram Afinal também segue a gente lá no Instagram Porque lá tem novidade todo dia, sempre que possível, beleza? Que muita gente me pergunta Ah, como que faz é, um, rola, um sistema de rolamento alternativo pra suspensão traseira da STX? Pronto, hoje é o dia Vou estar tá mostrando pra vocês agora Que ainda vou ter que dar um banho na nossa STX Vamos lá ver a STX tá suja ainda da última trilha, então vou dar uma lavadinha nela, ajeitar. Tá é bom na, na, na, na mágica, hein? Seguinte, agora vou deixar ela dar uma escorridinha. Já vou colocar o um macaco embaixo dela. E vou desmontar o sistema de suspensão traseira. Pronto, família. Já coloquei aqui o cavalete embaixo. E antes de eu desmontar, vou mostrar pra vocês. Ó. Essa aqui é a altura da suspensão normal. Aqui ainda tá pressionando um pouco por causa duas estirantes. Mas a traseira, essa é a altura normal da suspensão. Olha a folga aqui, tá? Olha pra você ver. Ó. Isso aqui é a folga, que é a temida folga da suspensão, né? Que todo mundo fica preocupado, fala, meu Deus, se tiver a suspensão trabalhando normal, até que essa folga não é muito perigosa. O problema é se essa folga estiver travando a suspensão, que é essas folgas e tanto o rolamento da parte de baixo aqui, que vai fazer quebrar a sua balança, beleza? E é duas coisas, ou aqui o sistema aqui trava, porque daí força o braço aqui da suspensão, ou o amortecedor é muito duro ou tá muito seco, aí ele também vai forçar a suspensão, vai estar tá quebrando. Então acompanha uma timelapse aí, eu vou estar tá desmontando, beleza? Sem querer ainda, acabei machucando um pouquinho a pintura que eu tinha feito do amortecedor. Então, se você tá pensando em reformar tal moto, faça isso antes de pintar e montar. Porque depois, na hora de desmontar, dá uma machucadinha. Então, a princípio aqui, o que nós vamos fazer? Cadê o amortecedor? Vou pegar o amortecedor aqui, pegar esse paninho pra não ficar ralando ele aqui. Vamos lá na bancada, eu vou mostrar melhor. Que tá. Então aqui eu tô com o um amortecedor da STX Se você adapta, também sabe, já vou falar aqui Que dá para adaptar também o amortecedor da XR Mas você vai ter que usar essa ponta aqui Do amortecedor da STX e a mola da, da STX Pela questão do peso Tipo, a, o amortecimento, essa mola é mais mole E o da XR é um pouquinho mais pesado Tem que levar no torneiro e mudar Essa ponta aqui é igual a essa A rosca aqui ela é menor e a rosca da XR é um pouco maior, daí você tem que levar no torneiro, mandar ele fazer a rosca aqui para a haste do amortecedor da XR. Vou usar o mesmo prato, mesma mola, só o amortecedor da XR é uma opção para você estar tá aí colocando se não conseguiu da STX. Três dias depois... Seguinte família, agora é o seguinte, adiantei aqui, vou mostrar para vocês o que, que eu consegui desenvolver aqui com pequenos testes, ainda não fiz o teste com ela montada para ver se vai aguentar, então vou mostrar para vocês. A princípio, esse rolamento aqui é o seguinte, esse aqui meu ele tá com desgaste, ó. tá machucado aqui onde fica os rolamentos, ó. pode olhar aqui essas marcas, eu não vou trocar ele agora, por quê? Porque é, esse teste é mais pra mim saber as outras, as outras partes dos rolamentos, que nem eu expliquei, aqui é o Uniball, aqui é o Uniball e aqui é o Uniball, aqui são duas medidas de Uniball, com centro de 10mm 10 e aqui é 12mm, então como que vai ficar? Eu tive que fazer a alteração... Como essa parte que eu vou mostrar agora aqui lá no quadro. Ó. Aqui, ó. Aqui, geralmente, é o parafuso 12mm, entendeu? Que passa de um lado pro outro para segurar na peça. E agora, eu fiz para usar dois buchamentinhos aqui, ó. Aqui e aqui. Para usar o 10mm. Para mim, tá usando o rolamento 6000. Na parte de trás aqui, onde fica o quadro e no ProLink. Então, aqui, só para vocês entenderem. Essa peça vai bem aqui. Entendeu? E aqui, e aquele rolamento lá, Uniball, né, de centro para usar parafuso 12. Então agora eu embuchei aqui para me usar o rolamento 6.000 aqui atrás, com o parafuso 10mm, beleza? E aqui na frente, ali na ponta do amortecedor, eu vou estar tá usando o 6.901 para usar. Aí eu vou usar, vou tirar o parafuso daqui e vou usar o parafuso daí aqui no caso. O meu aqui já tá meio aberto o buraco. Vou gastar pouquinha coisa, olha, ele tá quase entrando o parafuso. Pouquinha coisa eu vou ter que gastar. Aí eu vou usar o 12 milímetros na frente e em cima aqui no quadro do amortizador é ainda o 10. Então eu vou ter que fazer um embuchamentinho dentro daqueles rolamentinho 6901 para conseguir usar, fazer uma bucha, do mesmo jeito que eu fiz bucha aqui, usar a bucha dentro do rolamento. Fazendo essa parte que eu mostrei para vocês do quadro aí, é... Agora, o que acontece? Aqui eu coloquei o rolamento 6.000, entendeu? No lugar daqui da Uniball, deixa eu tirar essa agora aqui pra mostrar pra vocês. Aqui onde é 26 por 12, 26 por fora e o parafuso 12, eu alterei. Eu tô usando o, o, é é, o rolamento 6.000, que ele é 26 por fora e 10 de centro. Aí, o que, que eu fiz? Eu fiz aquela bucha lá no quadro para usar parafuso 10, como eu vou usar um parafuso mais fino e o esforço ali é maior, eu estou usando um parafuso que ele é 12.9 de força de material, entendeu? Então é o material mais resistente para aguentar a pegada. Então aqui eu vou usar dois rolamentos desses com vedação, vou, vou passar bastante graxa neles, montar certinho. Mas a princípio é isso. Eu vou usar aqui, aqui onde é o 26 por fora, que é aqui onde vai o, no quadro. Ó. Aqui onde vai no quadro, essa parte redonda aqui, Vai na balança no centro e essa ponta aqui é onde fica o amortecedor. Então aqui ó, aqui então eu vou estar utilizando dois rolamentos 6.000. Pra mim tá passando de 12 parafuso pra 10, com aquele embuchamento. Já na ponta do amortecedor, entendeu? Aqui na ponta do amortecedor, aqui ele utiliza um uniball é, 24 por fora e parafuso 10. Aí o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando os rolamentos 6.901, 2... Entendeu? Tiro a casquinha do lado de dentro, passo o graxa dos dois lados, para os dois lados ficar um lubrificando o outro certinho. E vou utilizar, ele é a mesma espessura do Uniball, então daí eu vou usar as trava e tentar fazer um retentorzinho aqui com borracha, ou até que eu consigo um retentor mesmo. Já nessa ponta de cá, também vou estar utilizando o rolamento 6901, só que olha para você ver, eu fiz uma mini bucha, uma mini bucha, transformando os rolamento em parafuso é, no centro é, 10 pra usar parafuso 10, ó, fiz uma mini bucha com um caninho de ferro, entendeu? É, e coloquei uma arruela ali menor que, o, que, a, que a borda, né? Pra pegar só no centro, pra dar uma espaçadinha nele, porque aqui em cima é um pouquinho maior o espaço da Uniball. Então, vou usar as travas também, pros rolamentos não saírem de lado. Então, a princípio, essa é a alteração que eu vou estar tá fazendo. Vou estar tá agilizando aqui e vou estar tá trazendo pra vocês como que ficou. Se tá gostando desse vídeo, deixa o like, arrebenta aí, ó o dedo no like pra gente ver que vocês estão gostando que tá muito dando muito trabalho trazer conteúdo, então se eu ver que vocês estão gostando eu me animo mais e trago mais conteúdo então vamos lá ver como vai ficar na moto Pronto, o que, que eu vou utilizar aqui, eu vou usar dois, duas arruelas lisa, só que de um lado ela é reta, do outro lado ela é meio encurvadinha, mas é só para ter um calço, se você tiver um, como fazer é, com que ela não encoste na borda de fora, excelente, Vai dar quase o tamanho, mas não vai pegar, beleza? Vou usar essas duas de calço, então vai ser uma, duas de cada lado, e o parafuso que eu mostrei para vocês, então eu vou estar colocando aqui agora, primeiro eu vou estar passando... Pouquinho de graxa aqui dos dois lados para manter meio que vedado, poeira testa, sabe que vai entrar. E aí, cachorrado? Seguinte, então acompanha a timelapse aí, vamos agilizar. Coloquei a primeira parte aqui, que é a parte que vai no quadro. Pode olhar aqui, ó. O parafuso, parafuso passou um tanto aqui, mas não tem problema. É, mas só de pegar na peça, você já vê a diferença de como estava, como está. Ó, não tem folga nenhuma, nem lateral, nem para cima, nem para baixo. Roda macio. Então, eu acho que vai ficar bom. Vamos ter que fazer os testes tudo ir para ver, beleza? Então, agora, vou fazer a parte do, do alinhamento aqui do amortecedor. Entendeu? Eu tenho que ter toda a certeza que aqui vai funcionar. Ó, que aqui vai trabalhar certinho, o amortecedor não vai ficar jogando aí de lado. E... Por último, daí eu vou fazer a lubrificação aqui com graxa, né, é, colocar o, vou colocar o mesmo aqui usado. Eu não mostrei pra vocês, mas eu vou estar mostrando agora. Que Tem bastante gente que pergunta assim pra mim, ah, mas eu não acho o sistema de ProLink... Nossa, tá escuro aqui, deixa eu ligar a luz. Eu não acho o sistema de ProLink para comprar DSTX e tal, bastante gente me pediu alternativo. Eu tô fazendo esse alternativo, mas eu nunca aconselho fazer uma adaptação drástica dessa maneira. Eu tô fazendo porque é um teste, entendeu? Sendo que tem as peças para comprar. Se a minha suspensão, ela tava com folga. Eu tô fazendo porque quando eu montei, eu coloquei as buchas de nylon. Quando eu coloquei, eu coloquei as buchas de nylon. Então eu, eu aconselho, se você caso, por exemplo, que nem. O meu aqui tá meio ruim. Tá meio ruim. Não está ruim, 100%. Então eu aconselho, se o teu tiver muito ruim, você fazer a compra no Mercado Livre. Que você vai colocar lá assim, ó. Link STX 200. Aí já vai aparecer aqui para você, ó. O rolamento. Aqui é só o rolamento e a Uniball. Entendeu? Só queria acontece o seguinte... Essa peça aqui, ó... É a parte... Essa peça é a parte... Então você vai ter que comprar ela... Aqui no caso é as duas peças lá da... da daquela peça... Ó... Essa aqui é também é essa peça... Que a minha que quebrou aquela vez, né? Vamos ver, ó... O link dele, né? Aí... Ó... Aqui embaixo já tem o kit completo... Ó... Link... Só que não tem a... Deixa eu achar a bendita... Ó... Esse anúncio aqui... Eu procurei aqui, ó... Essa peça é a mais difícil de conseguir... Mas eu creio que se você... Caso não conseguir... Se você conseguir tirar a sua velha, a medida dela não é difícil de fazer, entendeu? Na verdade aqui ela só tem esses dois buracos aqui para tirar o peso da peça. E aqui é a medida certinho aonde passa o parafuso. Então aparentemente, ó, esse rolamento aqui que nem eu falei para vocês é o 38, 48, 25, entendeu? Ele tem, aqui ó, ele tem 38 de centro, 48 de, por fora e 25 de largura. Eu achei aqui, ó, na minha cidade, eu achei numa casa agrícola, é, ele não tem 25 de largura, ele tem 20 de largura. É um pouco menor? Serve? Serve. O ideal é o 25, né? Eu não vou colocar porque o meu ali ainda está bom, está rodável, entendeu? Perto de quando quebrou, por que quebrou o teu, Thiago? Quebrou por quê? E qual que é o, o maior mal da STX? Que muita gente me pergunta. O maior mal da STX é quebrar a balança. Mas por que cargas d'água quebra a balança? A balança da STX é uma suspensão muito boa, muita gente reclama, perguntam direto a questão de trocar, mas o problema não é trocar, o problema é a manutenção. A suspensão da STX é, geralmente ela quebra aqui, ó. bastante gente contesta de quebrar aqui, mas o que acontece? Um dos problemas principais é o amortecedor, lógico, se o amortecedor não estiver amortecendo a força vai tudo na balança, dependendo de onde você estiver passando vai quebrar. Ah, mas meu amortecedor tá bom Thiago, quebrou mesmo assim. Por que, que quebrou? Quebrou porque o sistema aqui não está trabalhando, esse, a gente chama o galeio, né? Essa, fo, essa Esse sistema de diminuir a, o trabalho da balança para o morcedor trabalhar. O que acontece? Se esse sistema aqui não estiver trabalhando todo lisinho, vai gerar uma quebra na sua balança. Então ela vai acabar quebrando aqui como muitas STX quebra. Então fique esperto nesse rolamento. Se você tá com a tua moto aí, desmonte ela, desmonte esse sistema, entendeu? Olhando aqui, vocês têm uma noção de como que fica montado? Não tem tanto... Dá um pouquinho de trabalho de tirar a balança aqui, entendeu? É, no caso aqui, que nem eu tirei, porque eu quis desmontar tudo, mas se caso você quiser tirar só essa peça, você remove lá o parafuso, tira aqui, tira o parafuso central aqui, ó, que é esse parafusão, entendeu? É, tira tudo, pá, tira essa peça fora. Desmonta, lubrifica ali, ó, lava certinho. Se tiver bom, que nem o meu aqui, tá rodável, entendeu? Tá com um pouco de folga? Tá. Era bom colocar novo? Era, mas eu não vou gastar com isso agora, sendo que isso aqui dá pra rodar muito. E a minha outra peça, como vocês bem lembram aí no vídeo aí que eu fiz o sistema do ProLink, eu não mostrei muito, mas aqui tá o meu rolamento velho, ó. Você já tem uma noção aqui de como que ele tava de E daí na hora que quebrou, terminou de regaçar. Então, agora vamos montar esse esquema que eu quero testar essa moto, né? Três dias depois. Seguinte, agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Bastante gente me perguntou a respeito aqui do ProLink. Que eu tô fazendo esse vídeo mostrando pra vocês que eu tô colocando o rolamento. Mas nessa parte aqui, ela é bucha. E daí, tipo, você conseguir também consegue na internet a bucha da STX. Mas aqui eu fiz a adaptação, ó, com a bucha da Suzuki S. A mesma que eu usei aqui na, na, na, na, na balança, entendeu? Só que daí aqui tem umas diferencinhas, ó. Ela tem que ficar... Eu gastei ela por fora um pouco. Pouca coisa por fora, entendeu? Ela ficou um pouquinho menor. Porque que é acontece? Aqui a bucha, ela vai até o final, entendeu? Entendeu? E daí vem essa bucha de ferro junto. Só que essa bucha de ferro, ela é um pouco maior aqui, assim, mais ou menos. Entendeu? Então eu gastei ela, diminuí, como pra ela ficar assim, ó. Vou colocar lá no lugar só pra vocês entenderem. Ela, não, ela tem que encostar lá na, na pelotinha lá dentro, entendeu? E tem que ficar rente a parede aqui, ó. Daí por isso que vem essa arruela, entendeu? Essa arruela aqui, ó, é pra não deixar a peça dançar pros lados. Então ela fica encostada aqui e faz o amortecimento. Então... Eu usei a bucha da balança da Suzuki S Tanto para a balança aqui da STX Que eu usei para fazer dois jogos Eu usei quatro né? é, Usei essa peça aqui Deixa eu pegar ela de volta Essa aqui eu usei Uma virada para lá Pô, Deixa eu deixar no claro aqui para vocês entenderem No lado do braço eu usei um pedaço para cá E um pedaço para lá entendeu? E a bucha no centro Então ela formando bucha E do lado de lá a mesma coisa então aqui eu usei quatro jogos de bucha, que normalmente é só dois, né? Na moto, um de cada lado, eu usei quatro, dos quatro, dos quatro fazendo dois. E aqui é, é no caso, mento, aqui é um. É dois jogos, que são dois cada jogo, então dá quatro peças. Quatro peças para fazer duas partes aqui da balança. Já aqui eu usei um jogo, que daí eu diminuí a bucha aqui também, ó. Vou colocar no lugar só para vocês verem. Eu diminuí a bucha para que ela fique com um pedaço para dentro. Se vocês olharem meio de lado aí, ó... Ela fica uma bordinha lá dentro. Pra essa bordinha do chapéuzinho aqui, ó... Entrar ali junto. Ó, vou colocar ele. Ó. Entrou, ó lá. Ficou dentro certinho. Os dois lados... Esse lado aqui, ó... Tá rente certinho. O lado de cá ainda vou ter que... Vou ter que refazer. Porque aqui, ó... Pode ver que tá um pouquinho passando pra fora. Mas também não tem problema, entendeu? É... Os dois lados dando certinho... Pra ele não ficar dançando. Então... Agora eu vou montar o restante. Mas a princípio, ah, e aqui também, ó, eu já montei essa parte. Você pode ver que eu já montei a balança. Que bastante gente pergunta, como que monta a balança? Tudo certinho. Eu particularmente aqui, ó. Eu particularmente eu já não não gravei porque é uma parte que ocupa muito tempo e um estresse. Eu pelo menos, é, eu coloco o link, coloco o amortecedor na parte de cima, inclino o amortecedor aqui, chego, encaixo a balança e vou batendo com uma reta, mas não para machucar, aqui na ponta e vai encaixando até chegar na parte do eixo aqui, passa o eixo já é. Pronto. Montei toda a parte do sistema, do link, tá tudo engraxadinho, tudo montadinho certinho, o parafuso que nem eu mostrei para vocês, eu aumentei aqui pro 12 mm, aqui ficou o parafuso normal, ali atrás que nem eu mostrei para vocês desde o começo, ficou o 10 mm e lá em cima também. É que eu fiz o um embuchamentinho pra usar o rolamentinho lá, que o centro é 12 Usei a buchinha, fiz pra usar o parafuso 10 Eu peguei e falei pra vocês que eu não ia trocar o rolamento aqui da, do, do ProLink Que o rolamento da agulha Porque tava bom Em tese ele tá bom, mas ele tá com desgaste Vocês viram aí, tá usadinho Mas dá pra rodar muito bem, porque tá bem lubrificadinho Tem que fazer sempre a revisãozinha, lubrificar, passar graxa Deixar sempre limpinho, porque sujeira entra mesmo Por mais que tenha um retentorzinho ali, entra sujeira Mas olha a folga que tá Pode olhar aí que é no rolamento, ó nem dá para ver mas tá mexendo pouca coisa né e é aqui na folga do rolamento aqui ficou 10 aqui ficou 10 em cima ficou 10 e na ponta ficou 10 só aqui que eu mantive o usado se você quiser dar uma revisão top compra aquela peça no Mercado Livre lá coloca nova aqui vai ficar show é, rapaziada. hora de fazer o teste. Desceu certinho, vai ter que fazer o teste para saber mostrar pra vocês, então aqui tá a nossa STX com a suspensão agora melhorada, ah, deu trabalho, deu muito trabalho, vocês viram aí que aparentemente rodou melhor, aí a questão da suspensão dianteira é uma suspensão que logicamente é uma suspensão muito fraca, né? então perigoso você pular muito alto, então eu nunca aconselho usar essa suspensão para fins de pulo, mas para uso básico é excelente, é uma moto muito boa. Se você for olhar, ficou mínima a folga, mínima, mínima, mínima. Mas a moto em si ficou muito macia, muito macia. Então fica aí agora com mais um pouquinho de eu andando nela. E desde já, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o like para fortalecer, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Você que está assistindo o vídeo e não se inscreveu, cara... Ó, você vai ser roia pro resto da vida se você não se inscrever. Então corre, se inscreve e faz parte da nossa família. E vamos deixar de ser roia junta, beleza? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Fica com os vídeos aí. Não queria um capote, Nossa. isso doeu. O chão duro, ai, sempre uso joelheira. <risos> que bosta. ai, sempre tem que ter um finalzinho, né? Pra brincar, né? Ih, acabou a bateria. Fica com o próximo vídeo.